Olá e sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Eee! Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a série do último final de semana, de que aconteceu contra a Loud e o que não aconteceu também. E falar mais sobre essa semana de agora também, sobre como estão os treinos e, e sobre as expectativas para o jogo de domingo agora também. So first question for everyone. I just wanna know what happened. Acho que eles jogaram de uma forma que a gente não esperava muito, e acho que a gente jogou da forma que a gente não esperava e jogou mal. <risos> a gente fugiu um pouco do nosso jeito de jogar, e acho que eles se prepararam bem também. Acho que a nossa preparação foi boa, mas a gente não fez o que a gente estava fazendo de bom antes. Então, acho que isso deu uma zedada, assim no jogo, mas tá safe, a gente não usou o nosso 100% ainda. We didn't yeah. play exactly our game or plan. We took down some details that are not very important for us. That's why we didn't have our 100% game. Concorda? Concorda. Yeah, yeah, I agree with you. You guys said talk a little bit about the the winner and the lower bracket. Didn't be void joke about that. And fans want to know like they are saying many players have said that they don't like the winner bracket. So now since you guys are in the lower bracket, do you think it is possible to arrive with better conditions to play the the final? Same as we Nu. Not the same. Play more. One more BO5. And if you win, you're confident go to the finals, huh? But for me. Or trust about this thing. The, the only thing I complained about is that the winner bracket, I feel that the winner bracket don't have much, like, have kind of nothing advantage. Right? Now, no, right? don't, don't need to have. <laughs> yeah, now, I think it's very good it's, it's the way Riot did, you know. So. <laughs> Shouldn't change, right? Yeah, it should not change. should not change, should it. change now. Next bit, if we go to final with winner, then we should have some. <laughs> it's important. I don't want to like face one more team, but okay, it's fine. But I'm saying like, the winner, they lay so much to play. No? Yeah, I think so. True. That's why you lose, man? Né? Yeah. No. no. <laughs> so, third question for Kaka and me. Bye. <risos> vai Vai! Por que vocês escolheram tanto Vai, sabendo que o inimigo tem Zaya? E também, por que não banhar o Dissandra 4 5 se ele dança no the e o Dissandra é um bom pick contra o Vai? Por que você não banhar o Ah cara, pra mim a Vai é um boneco bom. Eu acho que não foi tipo pull ou sei lá, boneco assim que fez a gente perder. Acho que a Vai é um boneco bom. <laughs> Ah, vai estar tá num momento bom e acho que foi bom pegar ela, é. tá ligado? Não acho que a gente perdeu por causa que eu tava foi, de vai é. Você sente confortável de vai Sim Porque eu, eu respondi isso no, na entrevista do Belo lá que a Rafa perguntou E ficaram todo mundo que, ah, nem, é, nem é o Kaká que escolhe o John que manda aí, fala aí And John, John you can... é muito confortável de vai <risos> O John nasceu aqui ali. ali Não, o boneco é eu tô confortável sim E às vezes você pode usar vai para mudar esse... Mesmo Zion, não? You can change his and it's hard to change his style. But I, if I, fly, you can do it. Yeah, of course, I is a good to fly, like Só pensar assim. But if you, yeah, uh, if, you, you, if think you think like that, that, I can't, can't play, I can't play, I, can't, can't play I can't play nothing. <laughs> <laughs> não, I can't, I can't play nothing eu I. I, eu jogar Kong If I play with Ah, yeah. vai a gente bastante, estava confortável e assim no meio da série a gente não achou que mudar o pique da jungle ia mudar muito a nossa dinâmica. Eu ia, sei lá facilitar ou dificultar, dificultar nosso jogo. Eu achei isso, não quis falar mesmo. <laughs> Lucianami has a lot of prize around the world, but playing Lucianami has a lot of good win rate. Why you guys <laughs> keep picking these yeah, those what two what picks? Who is, who, who is, <laughs> is because Lucia ou because Nami? Pode <laughs> <laughs> <laughs> me uh? no, well, uh, don't have a good win rate right, because when we pick, we lose everything. Lucianami was just there. That game nós... Kind of messed up, but I think we almost won the game, you know. And we are really confident to win. And Lucianami was really OP on that moment. Yeah, was you best. wanted to Lucianami? Yeah, we, Lucia, we wanna play Lucia Nami, you want to play Lucianami, João. Did you want to play Lucianami? <laughs> <laughs> you don't like your Nami, or you don't like your Lucianami? Better answer, right. That's best. <laughs> okay, next question. I think it's more for Karka and Wiser. Why is Volibear not matter? <laughs> Either as top or jungle. I think he's really strong, and this is split I've not been. Uh, I didn't see Volibear. So Volibear is asking the question. <laughs> <laughs> Because only, you, only Volibear he thinks he's <laughs> yeah. Yeah. is strong. Because no one can pick that. So. Can you play Volibear? For top, Volibear, Volibear would cooldown is 160 seconds. For It's jungle too. <laughs> <laughs> <laughs> and he. Can't do anything against range, so kinda sad too. For me, I, I feels like the meta champions now on jungle they help more on team fights, and I think it was kinda bad on teamfights. fights. Okay, next question again for everyone. For you guys, what was the crucial mistake in the second game? Draft. Tava was <laughs> <laughs> I think the draft was kinda hard, but the way we played was bad too. We. I think should take care more on both sides. I should take care more. If somehow we can get two items, we could play that play. game. Help You're the worst in the yeah. So, yeah, in the history. Yeah. In the I'm always in the history, you know? First yeah. reverse like, sweep. First reverse sweep was against me. I was oh. 2-0 and I lost. It was against Payne actually. Against yeah. me. And <laughs> now, the perfect game. I'm here, too. So It's always Jinkas. Always Jinkas. Ele é muito pegar aqui o no final, mano, tá tentando muito matar aqui agora os o ult Mas ele não! Two walls, <laughs> people can't live. não podem os carry ano. provavelmente Ilha das Lendas. Uh, Baiano yeah. was probably talking don't like I it. could to block someone and they, now they are saying Nunca about that. I don't be know. Be What was that? I really couldn't see. see. <laughs> <laughs> and and my kind of team me. has the same opinion. They, <laughs> they think my youth should win T5. I already know them, it's not like that. t is not like that. So why, T5 uh, knows Talia always locked. us? <laughs> <laughs> <laughs> We can't run. So it's a <laughs> <satisfying>. <laughs> That's a good question. I think you guys problem. Can you guys just walk? Youth is <laughs> <laughs> <laughs> like... Like 30 seconds, you know, to get mm -hmm. on you guys. Okay, you guys, walk. We are seeing a very similar story to the last split, especially in the match against Laut. What do you feel has changed now? Do you feel more confident and prepared this time around? Do you think that falling to the lower bracket helps the team to better identify the problems? To be honest, last time when we faced them on upper final, um, we won them. Now I'm more confident e before. Tipo, a gente ganhou deles de um jeito é, que, sei lá, não dava... Foi muito pegado os jogos, tá ligado? Foi muito... Tipo, não deu pra pegar a confiança, tá ligado? A gente foi pra final sem saber o que ia acontecer. Mas eu sinto agora que, tipo, do jeito que a gente perdeu, não vou falar que foi um jeito bom, mas eu sinto que a gente podia ter usado muito mais. Sinceramente, o vi deles também não me assustou. Então, acho que... Dá pra aprender bastante. Acho que tipo, se a gente chegar até a final, acho que a gente consegue jogar bem melhor do que a gente jogou. É, a sensação que teve ano passado foi que Eu acho que vocês concordam que a gente deu o nosso 100%, ainda assim que o nosso 100% foi 3 a 2 pegado, sabe? É. E aí a gente tentou correr atrás na última semana pra, pra tentar pegar uma coisa aqui e ali, mas a gente não conseguiu. E pra, pra essa série agora, obviamente, não jogou bem, jogaram bem melhores que a gente, por isso que eles ganharam, mas o nosso sentimento é de que, pô, a gente... Justamente pra gente não ter, não ter feito o nosso jogo, não ter feito o nosso 100%, um dia que a gente conseguir né, impor isso, na, possivelmente no próximo confronto com eles, na possível final, a gente vai estar muito mais confiante. sabe? Ok, one more question. Why are the drafts focused so much on scale and late game champions? While we leave too many gaps in the early game? Meio que um pouco o nosso estilo de jogo também. Tem alguns campeões que não tem muito como fugir disso, são campeões que são bem fortes. Late games são campeões fortes do meta atual, de que eu falo do Liga, por exemplo. não são tão proativos no começo do jogo, né? E, mas são tanto conforto nosso como são fortes no meta atual. A gente sempre tenta uma play mais tranquila, sabe? Buscando por plays que. Que não sejam de, de, de alto risco, alta recompensa, sabe? A gente sempre gosta de plays mais de baixo risco. Esse é o nosso estilo, né? Sim, Seja sim. jogadores individuais ou também a gente como time. Então acaba sendo um pouco disso, sabe? Contra a Loud teve um contraste também pelo estilo deles, que é bem agressivo ali-game, pelas propostas que eles tiveram com os piques do mid deles, que eram piques de, de muita pressão, que iam tentar ficar invadindo o etc, etc, sabe? E ainda assim, tipo, tinha como lidar com isso, né? Tipo, ah. a gente tinha algumas ferramentas para poder lidar, só que a gente não conseguiu usar muito bem. Não só por conta de draft, mas do jeito que a gente jogou também. Yes. Ok, last question. Question for Jinkedo. Em both series, they are saying... We didn't adapt really well to drifts, so they want to know why. If And, if it, <laughs> And if it was on purpose because we didn't want to show loud everything we had, we why this question is <laughs> for G them? Uh I don't know if we didn't adapt too well. <laughs> I mean, they are saying, they are saying in general. I mean, against yeah, red, no, uh, no. we can't say that. I think, yeah. against loud, some points, yes. I understand why like, people are saying that. Yeah, I heard some people in red. Red series saying that we didn't adapt to the draft, but we were winning. Ah, so maybe because B-Boy played three games there. Three games yeah. right. so we <laughs> <that. Yeah. laughs> Why B-Boy is playing Z again, but it mm -hmm. doesn't make so much sense. Yeah. And in this series, we played first game, like, for example, Vega. We played Vega first game. And, second game. And, and we won and it was a kind of good game. Uh, it was a bit hard, but it's just Vega disadvantage. He has a bad early game, so you should know how to deal with this. <laughs> If he's OP early game and late game, he's just OP. It's you know? not like that. After we win first game, I saw a lot of people, oh my god, Vega OP. They should be Vega. And after they let open, the second open, and then we lost, then we should change Vega, right? I Can't, can't give Vega you know? So I think we adapt. We in third game we adapted better on the draft. We had more tools to to do something in the second game muito quando É, of course mm -hmm. we could do something something different, but we were not hiding. Were I mean, not we were not saying. We had some we some. Yeah, mas aí foi mais um ter oportunidade. de cartinha lá, aquela lá Cara, a série, tipo, não foi do jeito que a gente esperava, né? A gente tava bastante confiante. É, acabou que eles jogaram bem, acho que a gente não tava num dia bom também. Mas a confiança tá igual, é, a união do time também, o clima tá bom. A gente tá focado no, no processo ainda, em evoluir. É como se a gente tivesse não jogado essa semana, porque a gente ainda precisa de dois MD5. Então, agora é focar pra frente, não adianta a gente ficar remoendo, porque não, a gente não sai do lugar. Falar pra, pra todos os fãs aí que em relação a como o time jogou e tudo mais, não foi o jeito que a gente queria, a gente sabe que a gente consegue demonstrar muito mais, eu mais do que ninguém, tipo, acompanho todos os jogos, consigo acompanhar tudo bem de perto. Querendo ou não, acho que vocês podem ficar tranquilos, se a gente conseguir usar bem essa Lauer, a gente vai voltar muito mais forte e chegar, tipo, muito melhor nessa final, conseguir mostrar nosso jogo e ter um resultado diferente do que foi as últimas e sair esse título. last week, para mim é um jogo então, se nós fizermos uma final, eu vou fazer um jogo huge por certeza. Sim, eu Foi melhor, obviamente ninguém gosta de perder, sei que vocês não gostaram de ver a gente perdendo. A gente também não queria perder, obviamente, a gente jamais jogou de qualquer jeito, porque era uma série que talvez não mudasse tanto, jamais a gente pensou nisso, a gente sempre pensa em dar nosso melhor no stage, porque a gente sabe o tanto que vocês estão torcendo, o tanto que vocês querem ver um bom desempenho, então o que mais deixa a gente triste é a gente não ter mostrado um desempenho bom, um desempenho digno de bem, então a gente pede desculpa por isso, mas a gente está bem confortável no, no spot que a gente está e a gente sabe que a gente vai voltar muito mais forte para os próximos jogos. Bom, os meninos já sintetizaram bastante né? o, como, o que, que a gente pensa, o que eu penso, o que tá todo mundo pensando. Então realmente a parte mais frustrante é saber que a gente não, não conseguiu mostrar o nosso jogo contra a Loud. Mas ao mesmo tempo, o clima tá bom, a gente tá bem confiante, tá, tá com a cabeça bem boa, tanto para o próximo jogo da, da Lauer, como também para uma possível final, né? Com a gente vencendo esse domingo. Então eu creio que realmente a cabeça de todo mundo está boa, mas mindset de todo mundo está muito bom para seguir agora em diante. A gente conseguiu aprender muito com aquela série, porque apesar dos erros também teve muita coisa boa que a gente fez. Então a gente mantendo isso e consertando os erros, consertando os detalhes, seja de preparação, do dia de jogo, também de rotina, de muita coisa, eu tenho certeza certeza de que a gente vai conseguir é, voltar e dar o título que todo mundo aqui merece e tá esperando tanto. Então, novamente, obrigado pela torcida de vocês nesse final de semana e continuem apoiando a gente, continuem acreditando na gente que a gente vai, vai trazer orgulho para todo mundo. Gopen! <risos> Pra tá agora, falar falar. até aí encerrar. Você me hypou, John. Dá vontade de falar. Gostou? Gostei, gostei. Me E esse foi o fim de Mais Um Penha Responde. Ah. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco do que aconteceu na última série do, do, do Sabelol. E contamos com a torcida de vocês pro domingo também. E não deixem de conferir: amanhã sai mais um episódio do Inside the Rift. Então espero que vocês gostem e vocês é, acompanhem mais a gente aí em mais um, mais um episódio. E é isso. Tchau, tchau, tchau. Uh, yeah. Are we improving? I was waiting for this moment for five months. The We don't know what we're doing. know it. For sure. Do the same. Do the same. Mostly, I think we lost because...